Salve aí, mano. Tudo bem? Mano, mina, como é que você tá? Deixa aí nos comentários, mano. Eu espero que você esteja bem. Muito bem, graças a Deus. Eu sou o Fernando Gotes, dono desse canal maravilhoso, mano. Nossa, eu tava sentindo falta de falar um pouco disso. Canal maravilhoso. E, e realmente é uma coisa que tá muito legal. Eu, eu tô gostando muito de fazer e o resultado que tá dando essa minha série de Duskwood. Então, ó, já sabe, joinha, clica no inscrever-se e bora lá. Vamos jogar e vamos descobrir o que tem que acontecer. Acho que agora a gente tem que chamar alguém. Vamos ver no que vai dar, beleza? Vamos lá. Cleo me chamou. Vi a senhora Sully no centro. Eu já falei com ela. Beleza. Você pode me contar por chamada de vídeo? <risos> vamos ver chamada de vídeo? Vamos, vamos, bora. Para, eu ligo pra você. É, tá bom? Olha só. Chamadinha de vídeo. Verdade, não precisa escrever tanto. Ela viu a Hannah antes ela saiu da farmácia. Enquanto tá. Ela estava sentada no café do Rainbow. Rainbow Six. Ela sempre faz isso porque é praticamente no centro da cidade. Mas enfim. Ela disse que a Hannah estava branca como um papel quando saiu da farmácia. Ela estava segurando algo na mão. Normalmente ela não pensaria em nada Mas percebeu porque a Hannah parecia tão assustada E ela já deu uma declaração à polícia dizendo a mesma coisa No entanto uh, Eles não pareciam se importar, é isso? é isso? Ela não deu nem tchau Sinceramente fiquei muito chateado Ela não deu tchau, cara Quem desliga um vídeo sem dar tchau Você desliga vídeo sem dar tchau, meu amigo Tá pecando Tá pecando, hein? Uh, temos que descobrir o que assustou tanto a Hannah naquele dia. Uh, o que ela pegou na farmácia? Pois é, mano. O que será que ela pegou na farmácia? É uma boa pergunta. Uh, se você, como melhor amiga dela, não sabe... Quem saberia? Como vamos fazer isso? Vamos perguntar o que ela pegou na farmácia. Eu não sei. Eu não sabia que ela estava doente. Será que a Hannah estava doente, então? Eu vou conseguir alguma coisa, ok? Interessante, a Cleo não estava muito de papo com a gente no começo. Agora já está, tá ligado? Bem livre, assim, para poder conversar. Enquanto isso, você deveria tentar descobrir mais sobre o homem sem rosto. Pois é, eu até quero, mas... Calma aí que eu vou fazer o joguinho e já volto, beleza? Bom, vamos lá, eu acho que agora o, é, o Rick, né, ele deu uma pausa junto com a Jesse, né, é possível, porque os dois param ao mesmo tempo, parece até um jogo, parece que é combinado, mas não, creio que não, olá, vamos lá, beleza, vamos ver se ele conta sobre a história, o que está acontecendo, a Jesse vai falar, conte sobre o um homem sem rosto, e eu aqui pensando que o cara não tinha cabeça, velho, ele quer saber sobre as lendas de Duskwood, ó oh, céus, beleza, Vamos lá, ah, vocês não deveriam estar... Eu tava comentando isso agora Vocês não deveriam estar trabalhando? Sim, isso seria ótimo Na verdade, eu só gostaria de saber sobre o homem sem rosto Exatamente, é o que a gente quer saber Vamos lá, ele atualizou um vídeo, mano que, que vídeo será que é esse? Eu não consigo ver o vídeo dele, pessoal Não consigo ver o vídeo dele, tá bom, vamos lá Fica quieto, galeria Opa, deixa quieto, vamos lá O Alf pode ter visto algo Ai, sua cagueta Ou ele acredita que viu, ele parecia ter certeza Não dizer nada, vamos ficar mudo Não queremos nos queimar nesse meio de tá ligado de conversa, não quero se queimar nessa conversa Que o homem sem rosto assustou a rana na floresta Certo, Túlio? Exatamente isso, tipo isso Não sou eu que está dizendo, tipo isso Vamos lá. Tipo isso. Tipo isso, tipo aquilo? Vai saber. Agora vai falar que o moleque também pode ser mentiroso. Espera, espera. Chegou alguém pra me atender, né? Pss, né? Espera um pouquinho aí. Tu lhe falou com o Alf? Não. A Cleo falou com o Alf? Não. Yes, vamos falar com a Cleo. Agora é tipo assim: ela não fala muito com a gente e tal. Então isso pode gerar um conflito. Hum. Eu não sei o que dizer sobre isso. Uh, você já contou aos outros? Hum. Eu não. Eu acho que não deveríamos. Por enquanto é apenas uma vaga pista. Nada concreto. O Alvo provavelmente está errado de qualquer maneira. Eu acho que os outros têm direito de saber sobre isso. Bom, por enquanto é uma vaga pista. Tipo assim, não é uma certeza. Foi um bagulho que aconteceu, o moleque falou que viu e tal, mas não tem certeza, entendeu? Então, tipo... Ó, a Hanna gostou de ficar só entre a gente. A Hannah não. Ah... Eita! Vendeu branco, mano. A Jessie, você é a rainha do horror aqui. Mas a diferença é que você cresceu em Duskwood. É Duskwood, Duskwood. Eu queria saber, mano. Eu não vi nada sobre o vídeo, o jogo. Então, tô falando por mim, tá, pessoal? Mas eu acredito nessas histórias e lendas. Eu amo esse tipo de história. Eu também não. Às vezes, as lendas antigas podem ter alguma verdade. O que você acha? Comenta aí. Você acha que lenda antiga ou até mesmo alguns folclores pode ser verdade? Vamos lá. Vou colocar aqui. Eu, eu acho que Pode ser, mano. Algumas coisas tá, não que seja algo real e tal. Que eu acho que não teve uma prova. Existem suposições, né? Mas provas não. Mas quem sabe a lenda não pode ser verdade. Sim, uma história contada por uma pessoa e que você pode contar a história mesmo sem acreditar nela. Ele não quer contar, mano. Parece que o cara tá segurando, mas você conhece a história muito melhor que eu, Jesse. Ok, que tal você me lembrar se eu esquecer algo? Vai em frente então, Jesse. Vamos lá. Não tenho todo o tempo no mundo. Esse papel combina com você. Uh, vamos lá. Vai em frente então Tô sendo meio rude, né, mano, nas conversas Mas eu não quero me aprofundar Eu não quero que pareça que, tá ligado? Tipo, eu sou suspeito por algum motivo Até então, agora, eu tô aparentando que quero ajudar Mas, na verdade, eu nem sei porque eu tô nesse bagulho, mano Conta a história sem digitar Espera, eu tenho que melhorar o clima Fez uma chamada de vídeo Vamos lá, vamos ver Ok, pronto Sim, a lenda do Homem Sem Rosto é tão antiga quanto, quanto a própria Duskwood. Ele vive no meio da floresta e percorre as ruas de Duskwood à noite. Ele marca as portas dos maiores pecadores com um corvo. E à noite, primeira lua nova de cada ano, ele retorna às casas marcadas. Ele está levando todas as pessoas do prédio: homens, mulheres ou crianças, culpados ou não. Opostamente, ele os leva para a floresta. Eles nunca voltam. Fustador, certo? menos, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, foi meio deu um cagacinho, deu um cagacinho, mas não foi tanto assim não, isso parece tão familiar, quem faria algo assim, é só isso? É terrível, uh, beleza, então ele aparece, parecendo um filme que eu assisti, tô tentando lembrar aqui, lembrei, tem um filme mano, da Netflix, e é muito da hora, é um filme que é a rua 777, se eu não me engano, passa num bairro onde pessoas elas não crescem nesse bairro. E eles não... E algumas pessoas de lá morrem durante algum tempo. Tipo assim, ó. A cada tempo passa uma pessoa lá. É... A cada um ano, se eu não me engano, também. Faz uns um tempo vou assistir a cada um ano mais ou menos tipo tem uma lenda que supostamente uma bruxa colocou na cidade e morre pessoas de lá e todo ano pessoas diferentes e tal acaba morrendo porque é, mo é mora nesse lugar e tal e tem e é uma vila mano que é zicada tipo ela tem muito problema e tem uma outra vila que é próxima só que essa vila ela é todo mundo que mora nela obtém sucesso mano eu não vou dar muito spoiler não mas assiste desde do primeiro, são três filmes Mas você assiste do primeiro, você vai ver Que tem uma lenda e tal, aí o segundo Já muda um pouquinho a lenda, e o primeiro né, E o terceiro, que no caso Ele retrocede, ele conta a real Da história, e mano, eu vou te falar É surpreendente, velho, sem zoeira Parece caseirão, mas a, filma, a filmagem É muito top, e é um filme bom, mano É Rua 777, se eu não me engano Alguma coisa assim, aí tem parte 1, 2, 3 uh, quem faria algo assim Vamos lá, vamos ver quem faria, não sei Toda a cidade tem suas próprias lendas é, pois é, eu moro onde não tem não. Minha cidade não tem nada parecido com isso, nem me diga. Eu normalmente não me importo com coisas desse tipo. Minha cidade não tem nada parecido com isso, realmente não tem, não tem nada parecido com isso. Talvez você simplesmente não saiba sobre... Não, é sério, não tem. Se você tivesse falado de, de assalto, mano, é, na moral, mas lenda, não dá tempo, cara. O, antes do cara pensar em criar lenda, ele já foi roubado, já e já era, a lenda já já foi tomada, irmão. Acabou, Joe, acabou. Bem, eu acho que Deus que would... Ai, meu Deus. Bem, eu acho que em Deus que would, você não consegue deixar de saber sobre coisas. Talvez seja porque é pequeno, né? Agora que descobrimos isso, podemos falar sobre o que é realmente importante, como isso pode estar relacionado ao sequestro da Hannah. Eu tenho uma ideia, o que você acha, não tenho nenhuma pista. Será que eu... Não, não vou contar porque eu não... Sei lá, tá estranho esses dois aqui. Não tenho nenhuma Pista. Mas a minha pista é o seguinte, tá estranho, a mulher do hotel sempre sumia, deixava o moleque com a, a, a Jesse e depois de um tempo o moleque não queria mais, talvez porque ela era cúmplice da mulher que sai pra fazer os assassinatos, ministro. Bom, dá, tá. bem, vamos tentar abordar isso com o um senso de forma racional. Estou com você nessa, você parece muito chato, hum, eu não acho. Que é o caminho certo de fazer isso. Tô com você nessa. Tem que ser racional, pessoal. A gente não pode, mano, sair culpando os outros sem ter provas, entendeu? Então, sim, temos que ser racionais. Hum, eu acho que isso vai ter que esperar. O senhor Palmer... Está passando pelo estacionamento agora. Ok, Jess. Nesse momento eu preferiria que fosse o homem sem rosto. Nossa, que mano, que mancada. Falo com vocês depois. Tudo bem, então. Eu pensei que você não acreditasse nele. Tudo bem, então. Jess está offline. E que está offline? Pois é. E aí, qual que é a sua teoria do bagulho todo aqui, mano? Eu não sei, mas eu dei uma ideia. Estranho a mulher do hotel. Tá estranho a, a. Sei lá, a Cleo tá começando a se abrir. E eu acho, tá a minha opinião, que a Cleo não tem a ver com o assassinato. E que realmente, sim, ela tá se importando em procurar por debaixo do tapete. no começo ela não queria se abrir com a gente. Quem sumiu da parada foi o Thomas, mano. O Thomas desapareceu, velho. O Thomas é o namorado da Hannah e ele sumiu. Não fala mais com a gente. Quem tem falado com a gente é o hacker. Fora isso, nada. Estranho. É estranho. Mas é isso, manos. Eu espero que vocês estejam gostando, pessoal. É... Pessoinhas. Não. Vamos lá. Eu espero que você esteja gostando. Especificamente, você que tá assistindo. Então, ó, likezão maroto pra fortalecer. Se inscreve aí, clicando nesse botãozinho vermelho, que é very important. É isso. Valeu. Até a próxima e... Ah, tá. Deus que Wood Tá saindo toda quinta-feira, 10 horas, beleza? De terça-feira tem GTA. E de sábado, tudo beleza. Tchau, tchau.